Volto de saúde, coberto de esperança. Entorpecido de sorriso e mal caíram as máscaras. Zero simpatia, o jogo é sujo, entre na dança. Tô burlando leis e ainda tiro com esses caras. Dando tiros no escuro e acertando o alvo. Relaxa a pálpebra no desastre, Cercense, seu mar tá agitado. Keep calm and always distrust science. Memória se revelando o núcleo da verdade. O quartzo revolucionário se ilumina. A vida é a própria sina. Assim, esqueça doutrinas, rotina, horários. Hoje voltaremos mais tarde. Quem sabe até as estrelas se apagarem e o astro-rei subir no palco. Dando saltos, cambalhotas através do vácuo Hoje voltaremos mais tarde Meio Mahatma na paz e Mohammed no Jeb. Exercitando os conhecimentos do Éden Amolando os chakras enquanto se ferem Amigavelmente vou derretendo a neve Nos meus pensamentos viajo tão longe A realidade molda tudo como argila violeta No sara encontrei minha fonte Água doce atrás das dunas Seus lábios, jet de jet, tinta fosca é a cota já tá na bolsa check, artesões corte a amostra Minha arte exposta, sua arte exposta Nossa arte exposta é a cota Corpos são astros reluzentes à espera De uma nova era, transcendência das raças Botar em prática, confundindo as massas Questionando os mais sábios da galáxia Nosso rap Cruz careta, né? Rap de fachada é peso na caneta. Se as minas respeita, os mano respeita. Se os mano respeita, as minas respeita. Se as minas respeita, os mano respeita. Se os mano respeita, as minas respeita.